O seria se você tivesse que fazer uma grande apresentação para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho? Você sentiria nervosismo? Sentiria o estresse aumentando enquanto a data da apresentação se aproxima? Sabia que esse estresse é absolutamente normal e, na verdade, na maioria das vezes útil em certas situações, porque o estresse ele te deixa mais alerta e prestando mais atenção aos detalhes. E quando a, te a apresentação termina, você sente que o estresse emocional desaparece? É isso? Bem, para 3% da população, o estresse não desaparece. E talvez esse estresse nem tenha sido trazido por um contexto específico. Ele estava sempre lá. Pois é. De qualquer forma, nesse momento, a gente já pode considerar esse estresse como ansiedade. E essa ansiedade pode até piorar com o passar do tempo e provocar sintomas, como dores no peito, pesadelos. Às vezes, a ansiedade é tão grave que ela faz com que alguém fique ansioso por ter que sair de casa e fazer coisas do dia a dia, como ir ao banco, ir ao trabalho, e à escola. Essa ansiedade pode ser um sinal de transtorno de ansiedade generalizada, conhecido também como TEG. O TAG é caracterizado por ansiedade excessiva, Persistente e irracional sobre coisas do dia a dia, como dinheiro, família, trabalho e relacionamentos. Às vezes, até mesmo o pensamento de você passar o dia pode causar ansiedade. Agora, vamos entender um pouco melhor o que é cada uma dessas ansiedades que eu acabei de falar. Se a ansiedade é persistente, então ela parece que não vai embora, você sente como se estivesse num constante estado de ansiedade. Se a ansiedade é excessiva, ela é mais do que alguém normalmente sentiria. A intensidade é muito forte. E se ela é irracional, a pessoa provavelmente não tem um motivo lógico para se sentir preocupada sobre aquilo, mas mesmo assim se sente. Pessoas com TAG podem compreender que as suas preocupações são excessivas e irracionais, mas elas sentem que isso está fora do controle delas. Elas não sabem muito bem como parar aquilo. Pessoas com Teg grave podem ficar completamente abaladas e ter problema com atividades diárias mais simples. Às vezes, os sentimentos podem piorar ou melhorar com o tempo. Além de apresentar sentimentos de preocupações e ansiedade, outros sintomas incluem nervosismo e inquietação, dificuldade de concentração ou sensações de branco na mente e também irritabilidade. E esses sintomas psicológicos também podem causar manifestações físicas de sintomas, como problemas digestivos, ou você vai comer demais, ou você vai comer de menos. E pessoas que sofrem com isso podem também sentir dores devido à tensão muscular. E também a dificuldade para dormir é um sintoma muito comum que pode ter impacto sério no bem-estar físico e emocional, pois o teu corpo não está descansando e isso pode causar problemas de fadiga crônica. Isso é muito sério. E embora a decisão de que a preocupação de alguém seja excessiva, seja é, bastante subjetiva, o TAG é diagnosticado segundo os critérios do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, ou simplesmente DSM-5. Esse manual oferece uma lista de critérios a serem observados para uma pessoa ser diagnosticada com TAG. Por exemplo, o primeiro critério, a preocupação excessiva e a ansiedade devem estar presentes por pelo menos 90 dias, num período de seis meses. Em outras palavras, uma pessoa deve ter os sintomas de excesso ou de preocupação irracional por um período de 90 ou mais dias, em 180 dias. E geralmente é difícil a gente quantificar ou acompanhar os sentimentos dessa forma. Então, novamente, o objetivo aí é oferecer uma orientação geral, certo? O segundo critério é, a pessoa acha difícil controlar a ansiedade, o que significa que ela tem dificuldades para se acalmar ou auto para ajudar a retomar o controle dos seus sentimentos. O terceiro critério, um adulto deve ter três ou mais dos sintomas listados anteriormente. Porém, em crianças de idade escolar, entre 6 e 18 anos, apenas um sintoma é necessário para o diagnóstico de TEG. Quarto critério, a ansiedade provoca comprometimento das atividades diárias importantes, como ir para a escola ou para o trabalho. Por exemplo, as pessoas podem perder prazos ou até mesmo achar difícil ir trabalhar devido aos sintomas. Quinto, os sintomas não são atribuíveis aos efeitos fisiológicos de uma droga, um medicamento, ou devido a uma condição médica como hipertireoidismo, que cria um excesso de hormônio da tireoide, que às vezes pode causar sintomas de ansiedade e preocupação. E, finalmente, a ansiedade não é melhor explicada por outro transtorno mental, como a fobia social ou o transtorno do pânico. Então, são diversos os critérios que precisam ser avaliados para se chegar a esse diagnóstico. E nem sempre é fácil se observar todos eles. E é importante mencionar ainda que, assim como muitos distúrbios mentais, não está claro exatamente por que é que alguns indivíduos desenvolvem o transtorno de ansiedade generalizada. Mas esse transtorno é considerado uma combinação de fatores genéticos e ambientais e também se mostra ser duas vezes mais predominante em mulheres do que em homens. O tratamento do TEG, como muitos distúrbios mentais, pode envolver psicoterapia, medicamentos ou uma combinação dessas duas coisas. Eu, particularmente, prefiro o caminho terapêutico, usando FEFT, usando meditações e técnicas alternativas naturais livres de efeitos colaterais danosos ao organismo. Medicamentos como benzodiazepínicos ou antidepressivos são geralmente prescritos para as pessoas que sofrem com esse tipo de transtorno. Benzodiazepinas são um tipo de droga psicoativa que tem um efeito relaxante e calmante. E os antidepressivos também podem ser prescritos como inibidores seletivos da recaptação da serotonina, regulando os níveis de serotonina no cérebro e ajudando a melhorar o humor. Mas ambos só atuam sobre os sintomas e não sobre a causa. E mesmo que ambos os medicamentos tenham uma aparente eficácia semelhante em curto tempo, a terapia tem muito mais vantagens sobre a medicação no longo prazo. Primeiro, porque a terapia atua na origem do problema. E segundo, porque você fica livre dos efeitos indesejados dos medicamentos, como a tolerância, a dependência, o desmame. Eu, fortemente, recomendo o tratamento terapêutico. Muito mais barato, saudável e eficaz no longo prazo. E com isso, eu espero ter esclarecido para você o que é o transtorno de ansiedade generalizada, o TAG, as suas causas, sintomas e tratamentos. E se você ficou até aqui, agora é hora de você curtir, dar seu like e compartilhar esse conteúdo com outras pessoas que merecem saber disso também. Então, compartilha e vai! Permita-se, liberte-se e experimente a paz.